Olá, tudo bom? Sou Janaina Reis, professora de Química. Você já ouviu falar sobre a função orgânica aldeído? Não? Assista esse vídeo até o final, que eu vou te explicar de forma simples de entender. Os aldeídos são caracterizados pela presença da carbonila. O que é a carbonila? É quando o carbono da extremidade da cadeia está ligado a um oxigênio por uma dupla ligação e ligado a um hidrogênio. Eles têm um cheirinho desagradável que vai diminuindo à medida que a cadeia vai aumentando. Então, um grupo funcional é feito da seguinte forma: ó. R, que é um radical qualquer, C, H, O. Então, quando você vê esse grupo funcional aqui, você sabe que já é o deito. A sua nomenclatura é oficial, dada pela IUPAC. Então, a gente tem prefixo, mais infixo, mais o sufixo ao. E a numeração começa do carbono do grupo funcional. Então, a gente começa a numerar daqui para cá. Então, aqui a gente tem um, dois três carbonos prefixo met et prop então é o prop ligação simples é an mas o final al então é o propanal agora a gente vai ver a nomenclatura usual a nomenclatura usual dos aldeídos corresponde aos nomes usuais dos ácidos carboxílicos então, a nomenclatura fica aldeído mais o nome usual do ácido carboxílico. Então, vai ser aldeído... O ácido carboxílico com um carbono sol é o ácido fórmico. Então, vai ser aldeído... Fórmico. Se você quiser conferir, é só assistir o um vídeo que eu fiz sobre ácidos carboxílicos. Mas... Tem uma coisa importante aqui, esse tipo de nomenclatura a gente só consegue fazê-la quando a cadeia é normal e saturada, porque não há possibilidade de indicar as ramificações e as insaturações, ok? E alguns aldeídos importantes, o metanal, que a gente conhece como formol, e a vanilina, que dá aquele cheiro característico de baunilha nos alimentos. Curiosidade sobre os aldeídos. O etanol é um aldeído acético, produzido principalmente no fígado, principal órgão responsável em metabolizar as substâncias tóxicas que são lançadas na corrente sanguínea. Os hepatócitos, células do fígado, são ricos em organelas especializadas em promover a quebra do álcool em substâncias menos nocivas à nossa saúde. Os perixomos e os retículos endoplasmáticos lisos dispõe de enzimas como a álcool desidrogenase, que transforma o álcool em acetaldeído, produto intermediário e muito tóxico. O acetaldeído é o cara que provoca a ressaca, todos aqueles sintomas diversos que fazem com que você se sinta mal. Dor de cabeça, também provocada pela desidratação, náuseas, ânsia de vômito, sensibilidade à luz, tantos outros. E só quem já passou pela experiência sabe como é descrever. Felizmente, o fígado produz outra enzima, o aldeído desidrogenase, que transforma o acetaldeído em acetato, produto atóxico e que não provoca efeitos negativos no nosso organismo. Bem, na população em geral, há uma parcela de indivíduos que produzem menos a enzima aldeído desidrogenase, sobretudo as mulheres fazendo com que os efeitos negativos da ressaca sejam prolongados para essas pessoas, o que as torna menos propensas ao alcoolismo, já que essa deficiência funcionaria como um mecanismo fisiológico punitivo. E ninguém gosta de ser punido, certo? Bom, chegamos ao final dessa aula. Não esqueça de escrever nos comentários o que você achou desse vídeo. Clique no joinha e não esqueça de baixar o meu e-book logo abaixo desse vídeo